Olá pessoal, hoje a gente vai ver como que faz a baliza do novo percurso do Detran de Alagoas, tá bom? Usando esse programa todo em 3D, onde a gente vai ver alguns detalhes que se passa por desapercebido, tá bom? A outra coisa, a gente também tá lançando um aplicativo que simula com perfeição o percurso, o novo percurso do Detran de Alagoas de 2022, tá? A gente vai colocar no final desse vídeo para vocês verem... Como que tá esse aplicativo, quando que ele vai sair, tá bom? E, e a gente também tá fazendo algumas promoções uh, para os inscritos no canal, no canal, tá bom? Só ativar o sininho aí e ficar por dentro de tudo. Mas enfim, vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa a se fazer é dar seta pra direita, tá bom? A gente não pode esquecer de manter aquela distância de mais ou menos um palmo entre as traves retrovisor e trave para o primeiro ponto a gente vai alinhar mais ou menos o banco traseiro rente a segunda trave tá legal esse é o primeiro ponto então para o segundo ponto a gente vai centralizar a nossa visão no retrovisor interno joga primeiro a marcha ré tá bom e acelera devagar e se lembra pessoal sempre com a seta ligada seta reprova muito vamos lá a gente tem que esperar pronto galera o ponto é mais ou menos isso quando o segundo balizador ou seja o balizador de trás ele sumir completamente da nossa visão, a gente vai girar todo o volante para nossa esquerda para tá o terceiro ponto, encaixar o veículo na vaga. Baliza perfeita, pessoal, tá? É mais ou menos essa visão que você vai ter aí do, do seu carro, tá bom? Para sair para sair mais fácil, veja galera que nesse caso eu tenho um pouco de espaço, eu aqui eu posso usar a ré para sair, tá bom, jogo a, a seta para a esquerda antes de sair, tá bom, giro todo o volante para minha esquerda novamente e vou acelerando devagar até livrar a frente do veículo Assim, nessa hora, pessoal, antes de sair totalmente da baliza, você coloca a cabeça para fora do carro e olha se não vem veículo, tá bom? Isso também passa uma segurança para o examinador. E daqui é só sair, tá bom, galera? Agora eu quero que vocês fiquem com o um trecho do... desse novo aplicativo que a gente está lançando para os inscritos no canal, tá bom? Abraço, fica com o vídeo.